Fala galera, beleza? Estou voltando aqui com mais um vídeo. Dessa vez galera trazendo pra vocês mais um Daily Vlog. Rapaziada, vocês tá com saudade do Daily Vlog aí. Raiz aí, aí, aí no canal, rapaziada. Rapaziada, hoje como vocês viram aí no título. Ô galera, vamos parar de fazer barulho aí, pô. Como vocês viram aí no título.. Ô oh, caramba, calma aí, eu Vou ter que mostrar aqui, ó. O cachorro aqui, ó. Brincando aqui do nada, mano. Do nada ele começa a brincar. Só, só pegar o bagulho do. A câmera para gravar que eles começam a brincar sozinhos. Mas é isso aí, rapaziada. Como vocês viram aí no título, vou estar indo no, no evento de drift aí. Mano, eu tava esperando esse evento aí há muito tempo, tá ligado? E era para ter ido sexta-feira, mas como sexta-feira era só o negócio das largadas, né? Então tipo, não ia dar muito, muito, não ia ser muito legal. Mas hoje é o final, o dia final. Isso vai até amanhã também. Mas hoje é um dos dias finais aí do Drift Então, rapaziada, pra quem não sabe, eu sou muito fã de Drift também Vocês podem ver no t aí Nos jogos aí que eu jogo Geralmente compro bastante carro de Drift ali no, no, no jogo E é isso aí, rapaziada, tamo junto Segue o Steak aí Fui É isso aí, rapaziada, eu vou comer aqui e depois a gente vai lá pro Drift Mano, vai ser muito massa, eu tô muito ansioso para ir nesse evento aí que eu já tô querendo já há muito tempo tá ligado e é isso aí rapaziada já volto com vocês aí com mais steak aí com mais loja aí vou comer agora para vocês vai demorar um segundo aí mas para mim vai demorar um pouquinho aí que a gente vai pedir a comida e é tudo certo é isso aí rapaziada já volto com vocês fui Já chegamos aqui no evento, mano, deixa os carros fora, rapaziada olha o ali dos drift, mano, ali embaixo tá ali, tá os box ali, ó, muito louco também, mano. Cara, eu acho que vai ter o carro que eu tenho no... No país, né, mas é isso aí, aqui, mano. Vou... Porque várias... tem vários... Tem vários... 22 gringo aqui também já. Só Pode ser fora de É isso aí. Bora pro evento. que Oi. Yeah. Yeah. <laughs> Unknown Brain. Marvin Divine Uh, I'm saying right all the lies And all the times you cried Saying that I wasn't right And I was right by your side You manipulate Playing games, your friends commentators And I don't know what you say about our private conversations But it's God I'm hating things on all the rumors You be claiming it's cool, I'm done with you So they can throw you... Pô, galera, consegui me descer aqui no Fox, mano Acho que nem podia, porque a gente não tem proceda, tá ligado? Então, mano, muito louco aqui, eu botei um João Barion ali, mano, muito louco também, já tirei uma foto com ele, eu vou estar postando lá no meu Instagram, quem quiser ver. E é isso aí rapaziada, tô fazendo vários tags aqui em massa pra vocês. Vários carros da hora, vários carros gringos. Tem pouco carro gringo, né? Porque tem poucas pessoas, poucos competidores gringos também. Tem bastante de 350G e RS Shirt aí. É 350, 370, mais ou menos 35, 30. E aí? Vai passando, Essa é a rapaziada. Já vou mostrar e sai de seguir aí. Fui I get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind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 Muita fala assim, porque a gente tem muito barulho, tá ligado? Eu não sei se, nem se a GoPro vai pegar, nem se a GoPro vai pegar o áudio certinho, tá ligado? Então eu tô é, fazendo mais take, tá ligado? Então mais take eu acho, fica mais massa mais tirando também o vídeo. Então, tá então, pode agora, Dá mais uma olhadinha e depois eu vou pra casa. Não vou ficar muito tempo aqui não. Mas é isso aí, rapaziada. Tá muito massa também o evento. Tô gostando demais. Eu tava esperando muito, por muito tempo, isso, esse evento aí. Então, tô maior feliz aí de estar nesse evento. E é isso aí, rapaziada. Já volto com vocês aí com mais take, talvez aí. Fui! I don't know where I am. I don't know where you take me. I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let escape from this some love, cause I'm. Bom rapaziada, já voltei do evento lá. Na verdade eu voltei ontem, né rapaziada? Como é que tá a sujeira aqui, ó? Pedi bem aqui, mano. Pedi, voltei ontem lá do evento, rapaziada. Eu não gravei mais nada porque, ó. Sim, simplesmente capotei quando cheguei em casa, fui dormir umas 8 horas da noite E rapaziada, foi muito massa, esse daí foi um dos maiores eventos Aí que eu já fui de, de, de lift aí Então, o último que eu fui foi um... um, um não foi um, um evento específico, sabe? Mas foi um evento meio pequenininho aí, que só tinha A rapaziada de, de Santa Catarina aí é, competindo Santa Catarina, o Brasil, vamos supor, o Brasil inteiro aí, já a galera competindo, tinha até o Mustang aí, eu fui em dois eventos de drift, primeiro foi que não tinha os é, mais de Santa Catarina mesmo e os outros eram mais do Brasil, e esse evento aí que eu fui tinha mais uma galera gringa aí, da, da gringa dos Estados Unidos aí, e, mano, tinha muito carro foda lá, rapaziada, tinha uns 360, 60Z lá, com os body kits muito da hora também Bora body kit fervendo lá, tinha um preto lá com o body kit muito monstro e eu acho que eu vou, eu reparei lá nos os carros lá, eu botava uma tunada lá no meu no meu 350Z lá no, no T-Crew e é isso aí rapaziada, foi muito da hora o evento foi um dos maiores eventos aí que eu já fui então então eu não filmei muita coisa lá porque como tinha bastante carro, bastante carro é, fazendo drift, não tinha muito barulho, não dava para gravar. e A GoPro ela não capta o áudio muito muito bom, ela grava o áudio ao redor, né? Eu, tipo, ela, ela vai me gravar, mas ela não vai, ela vai gravar ao redor também. Já que não eu levei a Keno também para fazer as filmagens mais top e... mas eu não eu não levei o, o microfone da Keno pois... eu não levei o microfone porque eu tô sem tripé tá ficar segurando a Keno e... geralmente eu tenho que levar o tripé junto pra seguir, controlar a Keno, se não dá para segurar aí também dói o punho ficar segurando ela normal, então... O tripé é bem mais confortável E eu vou, vou comprar esse tripé de novo Eu só não tava mais achando Porque por conta da pandemia Eles não tinham mais o tripé Mas agora eles voltando a vender de novo Eu acho que eu vou lá comprar é, Essa semana aí de novo Aí eu vou tá voltando a, a gravar com a aí A demais vai ficar melhor Não que a demais a da GoPro seria ruim Mas é bem, mais, bem melhor é, Fazer caqueno, porque o áudio é capta melhor e tal bem, bem mais confortável aí pra galera que tá assistindo Até pra mim que tá editando o vídeo Mas é isso aí rapaziada, se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like aí, rumo a 26, 27 mil inscritos aí Tamo junto, até o próximo vídeo aí